Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse Eis minha mãe e meus irmãos Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podemos o sentar Ouvimos a este mesmo evangelho na sexta-feira passada E quando uma palavra se repete É certamente para que nós possamos internalizá-la Hoje o Senhor novamente nos chama a ser família Mas algo importante a destacar Quando é citada a família de Jesus Ali está Maria Maria sua mãe e seus irmãos do lado de fora, onde Jesus estava pregando. Este texto é usado equivocadamente, quando não maliciosamente, para dizer que Nossa Senhora teve mais filhos. Nós sabemos muito bem que Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois da concepção virginal. Nós acreditamos piamente nisso. Mas por que então a palavra fala de irmãos de Jesus? É preciso saber que o hebraico é uma língua pobre em vocábulos. E uma palavra pode ter outros significados. Entre elas, irmãos. Que não se refere apenas a pessoas do mesmo laço, laço de sangue, como irmãos de sangue, não é? Mas também aqueles que fazem parte da mesma família, estão ligados ao mesmo sangue, mas são primos e outros parentes mais próximos. A palavra de Deus hoje se refere àqueles que são os primos de Jesus. O mais importante não é falar sobre a família de sangue do Senhor. O Evangelho de hoje quer destacar a família que o Senhor vem formar neste reino que Ele sela com o seu sangue. Portanto, este trecho não quer evidenciar que Maria teve ou não filhos, né? porque, porque nós sabemos muito bem que ela é a escolhida e Jesus é o seu filho primogênito, o filho único de Deus Pai. Essa palavra quer sim dizer que somos irmãos quando realmente nos tornamos obedientes ao Pai. Quando nós temos a consciência do nosso chamado, da importância da nossa participação no reino de Deus... E buscamos essa docilidade de Maria e docilidade também de Jesus, que é o filho unigênito por meio do qual nos tornamos também filhos, nós chegamos a uma consciência maior de que somos irmãos uns dos outros. A igreja é esta grande família, que está espalhada pelo mundo inteiro, não existem fronteiras nem limites, vários povos e raças que se unem na fé em Jesus Cristo. Através do nosso batismo nos tornamos filhos e portanto irmãos, não há como dividir uma coisa da outra. Se eu sou filho, me torno herdeiro e se olho para outro que também é filho, eu tenho que reconhecê-lo como irmão meu, irmã minha. A própria palavra hoje nos mostra, na primeira leitura, a travessia no mar vermelho. E nós sabemos que o povo fiel e obediente passa a pé enxuto por aquele caminho. Nós vemos nessa figura o nosso batismo aqui representado já no Antigo Testamento. Porque é isso que acontece no batismo cristão. Nós também atravessamos a realidade de morte para a vida. É a nossa Páscoa, porque através de Jesus Cristo nos tornamos também filhos deste Pai. Que nós possamos a cada dia, amados irmãos e irmãs, abrir-nos para esta grande realidade, esta grande verdade de que nós fomos também escolhidos e somos convidados a viver em unidade. A fé católica é universal e nos faz ter a abertura não só de consciência, mas de coração para tantos irmãos que caminham também nesta fé conosco. E tantos outros que precisam ser resgatados, precisam também do batismo e não apenas ser batizados, mas viver o seu batismo Sejamos testemunhas de Jesus Cristo Como família pertencente a ele Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Vamos ficar em pé